A gente, me pergunta, Helena, como é que é steel deck? Como é que é isso de laje concretada em aço pesado? Qual a diferença do steel deck para o aço pesado e para o steel frame? Eu tô aqui nessa obra, tá? Essa obra não é de steel frame, ela é de aço pesado com a fachada de steel frame, tá vendo lá no final. E aqui é eles estão usando de steel deck. Tcharam! Então, pois é, construtores do meu Brasil, você que não conhece steel deck, você vai entender a fundo, eu vou explicar passo a passo. Tudo sobre o Steel Deck para as pesado. E vou mostrar as diferenças que a gente tem do Steel Deck para o Steel Frame. Fechou? Então vem comigo, deixa eu olhar aqui com calma para eu não cair nenhum buraco. Já pensou, gente, eu estou gravando e caio num buraco. Não sei se isso aconteceu no YouTube, deve ter acontecido. <risos> Mas eu vou mostrar. E o mais legal é que aqui a gente tem um pedaço concretado e esse pedaço tá em andamento. Então vamos lá que eu vou explicar. <risos> Então vamos lá. O que, que você precisa entender sobre chudec? o estudec? O deck é uma laje, né? Laje é o que a gente ama. E ele é formado, né? Por chapa de aço. Tá vendo essa chapa de aço? Isso aqui é o que a gente chama de chapa de aço trapezoidal, né? Porque a gente tem o formato de trapézios, tá? Então o chudec, ele é uma chapa de aço. Ele é uma chapa de aço grossa. Ela não é fina, tá? Uh, não sei qual a espessura do show que tem aqui. Mas, por exemplo, no steel frame, qual é a primeira diferença? A gente usa uma chapa fina. A gente usa a chapa de 0,40, 0,43. A gente usa uma chapa bem fina. Essa aqui, ó, pela mão assim, gente, isso aqui não deve ter 2 milímetros no mínimo. Então a gente usa uma chapa muito fina, né? Mas então, ó, a gente tem a chapa trapezoidal, né? Com esses desenhos. E aí essas ranhuras. Isso daqui também, já já vou te explicar por quê, tá? Mas a gente pega essa chapa de aço. A gente prende na nossa viga metálica. Você tá vendo esses pininhos daqui? É porque embaixo tem uma viga metálica, né? E aqui embaixo tem uma viga metálica de aço, tipo aqui, ó. Ali, ó, ali a gente tem um steel apoiado. Então, ele apoia em cima da viga metálica. A gente prende ele na viga metálica, a gente pode prender ele com solda, a gente pode prender ele só com os pinos. Vai depender do projeto, da especificação, tá? Então a gente prende ele em cima das vigas metálicas. Eu tenho que botar aqueles pinos. Vou chegar aqui mais perto pra mostrar o pino pra vocês. Então, ó, a gente tem esse pino daqui, que é o que a gente chama de bolt. Você tá vendo? Bolt, né? Esse bolt é um parafuso que faz o quê? Garantir que... A minha laje, o meu concreto da laje interaja estruturalmente com a minha viga de aço. Então, o bolt ele tem a função de garantir que o concreto da minha laje pegue a carga de compressão da viga, né? E a minha viga de aço pegue a flexão. E a gente sabe, né? Você que é construtor que o concreto, ele é extremamente resistente à compressão, mas ele não é muito resistente à flexão. Então, a gente bota o aço, o concreto, para pegar a compressão. E o aço, ele é pouco resistente à compressão e é muito resistente à flexão. Então, o legal do Bolt, você trabalhar com ele nessa obra, é que ele usa o melhor dos materiais. Ele usa o concreto na compressão e o aço na flexão. Então, continua. Temos o nosso steel deck. Colocamos o bolt para fazer interação estrutural. Ele está fixado. O que, que eu faço em seguida? Eu coloco uma malha pop. Malha pop é essa malha que a gente chama de malha de fissura. Tá? É uma malha, por exemplo, essa aqui deve ter o quê? 10? né É de 10 por 10, é 15 por 15, 20 por 20. E normalmente a bitola dela é de 4 ou então de 5 milímetros de diâmetro. E essa tela, ela não tem uma função estrutural, ela tem uma função de quê? De fissura. Então, no fundo, né, essa tela, ela não vai deixar o chão trincar. ter microfissuras, isso tá acontecendo, né? Então, ela faz uma parte, vamos dizer, uh, de segurar o concreto também para ele não trincar, tá? Então a gente vai ter o nosso steel deck que vocês viram a gente tem o volte, a gente tem as vigas de aço e a gente tem a nossa malha pó. Em cima disso tudo, que você tá vendo aqui atrás, a gente vai fazer a concretagem, tá certo? A concretagem é o que? O cimento, o brito. Normalmente nessas obras a gente usa até o zinado, tá? A gente não bate concreto, não. Dificilmente a gente bate concreto. E aí a gente vai, concreta e cobre tudo. E aí vai ficar mais ou menos desse jeito. O concreto vem cobrindo, malha pó, pino, viga de aço, steel deck bolt, tudo, vai cobrindo tudo. E aí vai um detalhe importante para você. Lembra que eu disse que eu ia explicar para que, que serve essa ranhura daqui, ó, do Shudek? Pois bem, o que que acontece? O deck ele tá em grandes vão. Você tá vendo? esse Aquele vão dali é o que Uns 3 metros. O Shudek, ele se vão, normalmente, é de 3 a 5 metros até que ele vence de vão livre, tá? E por ter esse grande vão livre, o que que acontece? A gente concretou, botou o concreto. O concreto está nessa chapa de lisa. O bolt, ele tá espaçado só em cima da figa de aço. O concreto, depois de um tempo, ele tende a descolar do nosso steel deck. Exatamente isso, ele tende a descolar. Ele vai descolar dessa chapa de aço lisa. E aí, como é que a gente faz para ele não descolar, não separar o concreto do aço? Olha só a confusão, né? Imagina separar o concreto do aço, né? A gente tem o bolso garantindo os nossos pininhos, mas essa ranhura também, né? A ranhura que a gente tem aqui, ela ajuda a garantir a aderência do concreto na nossa, uh, no nosso steel deck. Bacana, né? Agora, quando a gente vai falar do steel frame, o que a gente tem de diferença? As nossas vigas não são tão espaçadas como a gente tem aqui. A nossa viga ela é espaçada a cada 60, a cada 40 cm. A nossa chapa de aço a gente aparafusa ao é longo de toda a viga de aço. A gente, como eu, eu disse, usa uma chapa de aço, né, O nosso deck, ele é muito mais fino. A gente usa espessura de 0,40, 0,43. No fundo, no fundo, ele não tem uma função estrutural. Ele é uma forma perdida. Ele é uma forma perdida que está lá para segurar o concreto. E no fundo, no fundo, a gente usa a telha de aço galvanizado. <risos> é segredo. A gente usa aquela telha ondulada mesmo, a telha tripezoidal, mesma que a gente usa lá para cobertura, assim, ó... Porque aqui tá aquela sanduíche, né? Que a gente usa lá para cobertura, é o que a gente usa na nossa concretagem. Então, a gente pega essa telha, a gente aparafusa em toda a nossa estrutura, que vai estar tá a cada 60 a cada 40, né? E aí, a gente coloca malha pop também. A gente coloca malha pop. Cadê tá malha pop? Aqui, malha pop. Aqui atrás. A gente coloca malha pop e depois a gente concreta, né? E aí, o que que acontece? A gente não tem esse problema do descolamento. Por quê? A nossa malha pop, a gente aparafusa ela também na nossa estrutura, então ela fica toda fixada na, uh. na nossa estrutura, junto do steel deck. Olha só o parafusamento. A gente aparafusa o steel deck nas vigas de aço e depois a, mara, a parafusa. A malha pop nas vigas de aço também. ó é muito parafusamento. E aí, depois que a gente vai concretar. E aí, o que, que acontece? Como a gente tem as vigas muito próximas e tem todo esse parafusamento, a gente não tem essa questão do descolamento do concreto. Não tem esse risco. E, inclusive por esse motivo que a gente consegue trabalhar também com espessuras mais finas. Por exemplo, uma laje dessa aqui, acho que tem uns 20 centímetros de concreto. É muita coisa. Ali, olha, dá para ver, tá vendo? Tudo ali é para segurar a forma, é a forma do perímetro. É muita coisa. A gente não precisa disso tudo. A gente consegue trabalhar com 5, 7 centímetros de concreto então é bem menos concreto que a gente usa. Para a gente é excelente, que não sobrecarrega a estrutura, é menos peso, né? É, é mais leveza e mais econômico. Gasta bem menos material, gente. Meto cúbico, concreto, hoje em dia, está um negócio assim, ó. Fora. Eu fiquei chocada, é sério. Eu lembro quando eu comprava o concreto a 200 reais o metro cúbico. E aí, 250 era aquele bombeado, com bambolê, o diabo a quatro, que ficava aquele concreto lindo, perfeito, que não precisava fazer nada, era liso, liso, liso, tão liso que não ia nem dar aderência na hora de colar o piso. Pois é. Mas aí agora já tá tipo assim, mais que dobrou de preço, um negócio louco. Muita vez na face da terra, né? Depois o pessoal fala do custo do aço. Mas então, o studec é isso, né? Eu acho que deu para entender bem. O que, que eu gosto muito do studec, para ser sincera para vocês? Uh, ele sobrecarrega a estrutura, Sobrecarrega. A sua estrutura de steel frame vai ficar mais cara quando você adotar essa, é, essa solução? Vai ficar mais cara. Por quê? Quando a gente coloca uma placa USB, quando a gente coloca um masterboard, uma laje seca, o uh, nosso peso é tipo assim, ó, 20, 30 quilos por metro quadrado que a gente tem. Quando a gente vai para uma laje, é a partir de 120 quilos por metro quadrado, olha só. São 100 quilos a mais que a gente vai ter no mínimo. Né? Então, se sobrecarrega a nossa estrutura. Mas ela é uma solução que ela é muito boa, acústica e para conforto também. E isso faz diferença. E quando eu falo conforto, é por quê? Laje vibra, gente. Qualquer laje vibra. Laje de concreto da tua casa, da tua avó, do seu vizinho. Laje de steel deck. Laje vibra. Agora, quando você tem uma laje seca, ela vibra mais do que as tradicionais. Ela tem aquele toque-toque, sabe aquele toque-toque? Ela tem aquele toque-toque. E é, aqui no Brasil, né, nós brasileiros, não estamos acostumados com isso. Culturalmente, não estamos acostumados. E quando você trabalha com a laje de steel deck, isso não acontece. Você não tem mais aquele toque. toque. Tem a vibração normal que todo mundo está acostumado a, a ter essa vibração. né? Isso é fato. Então, uh, eu gosto muito da solução de steel deck. Quando a gente usa no steel frame, exatamente para casas, né, para construções residenciais. Fora isso, eu meto laje em cima. Mas agora você já sabe como é que eu estudei. <risos> Curtiu, Agostão, né? Hoje eu vou pegar outras coisas e mostrar pra vocês sobre instalações. Você quer saber sobre instalações? Aqui tem uns detalhes importantes que acontecem muito parecido em radier, aparecem nas paredes. Então eu vou falar um pouco sobre instalações que eu mostrando pra vocês. Se você não tá acompanhando o especial, comece a acompanhar. Né? Assista a playlist toda Se inscreve no canal Dá aquele zóia bonito, aquele comentário bacana E a gente se vê no próximo vídeo Continua aqui na playlist comigo Ele é minha ação, da minha ação É isso aí Skin on the game